Hey guys, what's up? My name is Rafael Silva. I'm 27 years old. I work as a barber. I live in São Paulo. Well, I will share with you how my experience in your course. Bom, galera, o que eu tenho para falar para vocês é que minha experiência antes do inglês não não foi das melhores, né? Eu trabalho como barbeiro e por vezes lá na barbearia chegavam alguns gringos e eu deixava de atender essas pessoas porque eu não conseguia entender simplesmente nada do que eles falavam, né? E meus colegas que falavam inglês acabavam atendendo esses clientes. Então, com isso, vinha, eu perdia dinheiro e vinha aquele sentimento de que, poxa, eu sou um ser humano, o cliente também é e eu não consigo me comunicar com ele. Então, tem alguma coisa errada aí e algo precisa ser feito. né? Eu pesquisei alguns cursos na internet e acabei achando o curso do Ronério. É, confesso que no começo fui um pouco resistente de fazer a aquisição do curso, até por ser um curso à distância. E na minha cabeça, para eu poder assimilar alguma coisa, eu tinha que estar ali na presença de, de um professor, senão eu não ia conseguir entender absolutamente nada. Mas ainda assim eu fiz a aquisição do, do curso, e no começo foi bem difícil a adaptação à, à rotina, de ter que estudar todos os dias, né, faz parte da metodologia, mas a gente vai se mudando, vai se adaptando aqui e ali, e a gente consegue sim né, arrumar um tempo para poder estudar. E eu já pude absorver muitas coisas, o conteúdo que o Ronério libera pra gente é fantástico, é muito bom. Eu estou mais ou menos há uns, uns três meses e meio, quatro meses estudando, já pude absorver bastante informação. Hoje chega gringos na barbearia, eu não deixo mais de atender essas pessoas, eu já, já consigo entender algumas coisas. Algumas coisas eu consigo inclusive responder em inglês e isso é muito gratificante para mim. Então aqueles que têm interesse de fazer o curso, que, que gosta do idioma, que quer aprender eu recomendo muito esse curso do Ronério, eu tenho certeza que, que vai ser uma experiência incrível para vocês, válida para a vida inteira e, um, e vocês vão poder agregar muita coisa no, no conhecimento de vocês. Então, Ronério, muito obrigado por poder divulgar isso com a gente e, e é isso. Obrigado.